Mais um dia, ou menos um? Para quem nasce na favela, essa pergunta já é mais comum. Na favela, temos que andar com vendas para fingir que não viu o que acontece nas vielas. Sete horas da manhã, caras fardados, fortemente armados, pique vietnã. Graças a Deus não houve nenhum tiro. Horários de crianças irem para a escola, imaginem só o perigo. Mas em dia de opera, crianças são dispensadas da escola. Me ensino já é uma merda, e mais um dia sem aula, no futuro essas crianças choram. Época de escravo, éramos caçados no mato, forçados a trabalhar. 2017, nada mudou, hoje somos caçados nas favelas, e a ordem é matar. Não me canso de falar do caso do Rafael Braga, preso com um baseado, enquanto governador, o dinheiro do povo, caso de Braga, paga? Engraçado, eles falam a linha pra todos, tá errado, mano, né? só pros fracos. O que tu faz incomoda, gera críticas. O que tu não faz, também gera. E aí, mãe, vai ficar parado pra ser só mais uma lista? Ou vai mostrar que tu é capaz de ser o futuro da favela? Aos que falam muito recado, hoje vou de blá, ver a vida dos outros pra cochichar, enquanto nós só tá de olho no extrato. Mas pra vocês não desejo mal. Eu sei que eu posso, eu quero, vou conquistar o meu. E vocês só aguardam o julgamento final. Pra favela, desejo muita luz e sucesso. Já que eles não respeitam nem a própria pátria, né? ordem e progresso. Ah, mas somos capazes, né, de virar esse jogo. Ah, se somos capazes de virar esse jogo, né? Nem que eu morra pelo meu povo. Peço permissão ao papai do céu. Pra concluir minha missão, volto e faço tudo de novo. Favela só Cria. Favela tem todos os estilos, né? Mas isso não importa. Sabendo respeitar, não aviltar, você ganha sabedoria e humildade, abre suas portas. Vai de você, meu qual amor mundo queres conquistar. Agradeço ao Senhor por mais um dia jogar a luz na neblina pra me resgatar. Se é pra rua, ver E o gueto nunca vai se calar. Se é com elas MCs, meu Fé.